Estudantes da zona rural de Juína foram beneficiados com a doação de três ônibus escolares. Os veículos foram adquiridos com recursos de ações civis públicas, que tramitam na vara do trabalho da cidade. Cerca de 150 estudantes serão beneficiados com a doação. O projeto Geração Saúde realizado pela Prefeitura de Alta-Araguaia em parceria com a Justiça do Trabalho, ficou entre as 20 melhores ações de saúde de Mato Grosso. Agora, o projeto será apresentado em Brasília, no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em julho. O objetivo da ação é levar práticas esportivas aos grupos de idosos, hipertensos e diabéticos. Em Sinop, 200 trabalhadores de 20 empresas que atuam na construção civil participaram de uma palestra sobre prevenção de acidentes no trabalho. O objetivo foi alertar sobre os riscos da desatenção no canteiro de obras e a falta de respeito às normas de segurança do trabalho, o que coloca em risco a saúde e a vida dos trabalhadores. O evento foi organizado pelo Getrim, Grupo de Trabalho Interinstitucional da Justiça do Trabalho, com o Sindicato dos Trabalhadores e as Empresas.